Eu rádio consumo uh, carro, só. E como sou uma saudosista, ouço M80 <risos> para ir a cantar no carro. <risos> Ponto. E ouço TSF para ouvir a gente à hora certa e depois vou ali a, a recordar anos 80. Um, televisão, um, cada vez menos. E, e desde que pusemos. Nós resistimos muito, porque não, não passamos muito tempo em casa e assistimos ali à Netflix e depois quase que nos sentimos nós não conseguimos conversar <risos> com as pessoas porque não sabíamos do que é que estavam visto aquela série? Vi... Não, não sei do que é que estás a falar e então no verão pensámos, vamos fazer aquele, de... portanto foi este ano vamos fazer aquele mês grátis e claro, ao fim da primeira semana <risos> no mês grátis tá, nós vamos ficar, como é óbvio e acho que é isso que nós consumimos uh, hoje em dia um, portanto, Netflix e claro que vemos as notícias, isso tem muito a ver, eu fui jornalista, o meu marido é jornalista, portanto tem a ver com a nossa cultura e depois um canal de esporto para ver jogos de futebol, acho que não vemos mais uh, nada. Se estão a perder a, a corrida. Uh, Perante isto que eu te acabei de dizer acho que sim, que estão a perder um bocadinho, mas, por exemplo, eu gosto de ver e, e sei que há uma boa reportagem, eu gosto das reportagens da SIC e, e, e tento acompanhar, uh, agora o resto eu acho que, tipo, este fim de semana fomos passar o fim de semana fora, fomos para o Alentejo naturalmente, não, não é, ali com, e estávamos um bocado, e agora não está a dar assim nada de especial na televisão, uh, pronto, lemos mais, ok? tudo bem, mas uh, acho que quando, portanto, os concursos, aquelas coisas já não nos dizem nada e os medos então já não estão... Uh, nós queremos àquela hora ver o que nos apetece, não é o que nos dizem que temos de ver àquela hora, tirando as notícias às oito da noite, que já nem vemos às oito da noite, porque nós estamos em casa às oito da noite, vemos à hora que conseguimos uh, ver. Portanto, se a televisão perdeu um bocadinho, pois, pensando assim nunca tinha pensado nisso mas realmente mudamos mudamos os hábitos primeiro com esta uh, o poder voltar para trás uh, não é? vermos a hora que realmente poderíamos ver e isso fazemos porque temos uns horários que dizer não, não, não temos trabalhos de 9 às 5 não estamos pouco tempo em casa. Portanto, não, não temos refeições com a, com a televisão ligada. Portanto, quando acabamos a refeição voltamos então atrás o noticiário para ver as notícias. Ou às vezes até vemos mais tarde e aproveitamos para ver uma série, ainda com os miúdos ou, ou isso. Portanto, sim, mudou, mudou muito. A rádio é muito. Sabes que eu. A rádio, como tu disse, é a TSF para, para ouvir a, as notícias, depois tenho isto da M80 que é uma coisa, uma coisa minha e, embora goste de música, uh, eu vivo muito, muito tempo em silêncio porque, como estou a escrever, é uma coisa que, me... embora seja mulher e consiga fazer muitas coisas ao mesmo tempo, <risos> não. Não, atrapalha-me o pensamento, por se tem letra, não é? de repente já estou ali a cantar e a minha ideia já está... Hum, só se for algo instrumental, mas sinto que o meu cérebro depois desliga da música, portanto não, não vale a pena. Sem música consigo viver durante várias horas e sem televisão também conseguiria, mas realmente desde que há esta possibilidade, então tenho as horas que eu quero consumir alguma coisa.